Vem para mim de novo, bota o protesto que está tendo hoje da Gaviões da Fiel. Em relação ao Roberto de Andrade, será que os jogadores não entenderam que esse cara é o cara que mais dá problema em relação a isso? Vamos lá, Marco Belo, o Souza e o Fernandinho, explica isso, porque você tem a verdade. Boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde para galera, tudo Boa certo. Boa tarde. Em 2013 eles fizeram um buraco no mesmo lugar, é uma cerca que tem atrás da sala de imprensa, o Fernandinho conhece bastante, e como hoje não há mais treino aberto, não há mais coletiva, não tem tanta segurança daquele lado. O que que houve? Eu, eu acho que o bom repórter, é, Neto, não é aquele que ouve informação verdadeira. Lados. Não é o que houve um lado não, e não, um é o outro. Não, é informação verdadeira. Exato. Não importa o lado. Porque você vê um lado, ouve o outro... Vou te dar um cada, exemplo. Cada um vai defender o seu. Não tem nada a ver com o Bolsonaro, com o Lula, com o raio que o parta. O que eu quero é que o povo coma. O que eu quero é que as pessoas tenham educação. O que eu quero é que tenha mais escola, <risos> que tenha mais Santa Casas, que as pessoas possam ter uma vida melhor. É isso que a gente precisa. Então... É verdade, é muita gente falando muita coisa e fazendo pouco. Essa é a grande verdade, Belo. Em 2013, pra falar a verdade, eu entrei por esse buraquinho aí, porque não queriam deixar a imprensa entrar, tava todo mundo invadindo, eu falei, não vou ficar de fora, né? Entrei também. Você invadiu? Fora... Não, não invadi. Invadiu sim. Você invadiu? Você invadiu. Invadiu. É invadiu, É, uma... é imprensa livre. Se você livre. passou pelo buraco, você invadiu. Sim. É imprensa livre, eu tive que fazer a matéria sobre a tá invasão que tava tendo. Mas hoje, o que que aconteceu? Neto, eu te amo, olha lá. Amandinha. Eu te amo também, mandinha. É o que eu falei, se você ouvir um lado e ouvir o outro, cada um vai defender o seu lado. Bom, então, eu apurei o que aconteceu de verdade. O que, que aconteceu? O Corinthians acabou de falar que houve uma invasão e que o Corinthians é, não concorda com isso, que o Corinthians está lamentando bastante, que vai apurar, que as câmeras de segurança do Corinthians vão identificar os invasores e podem prender os invasores. A torcida organizada Gaviões da Fiel diz que havia uma reunião marcada com a diretoria do Corinthians, hoje pela manhã. Só que é, eles Demorou. ficaram... Ele, é, de, tomaram um chá de cadeira na porta... E aí os e caras foram e cortaram. Invadir. Alguém, o um pessoal foi e cortou ali Exato. e invadiu. Exato. Então o que aconteceu foi foram as duas coisas. A reunião coisas. estava marcada. As duas coisas. Tá. A reunião estava marcada, mas como houve a invasão, o Corinthians considera um crime e por isso o Corinthians vai atrás dos caras. Então vamos lá, então. Da invasão, daquilo que aconteceu, eu, sinceramente, eu sou contra a invasão. Em qualquer, em qualquer situação. Eu acho que o torcedor tem o direito de cobrar, e muito. E eu fui muito cobrado como foi jogador. Pela Gaviões, pela Camisa 12, pela Pavilhão, por todos. Pela Estopim, que faz parte. Mas o que não pode é você invadir sem permissão. Mas aí, Souza, isso já aconteceu no São Paulo... Já aconteceu no Palmeiras, acontece em todas as torcidas. Todas. Vamos lá. Essa pressão é justa, não é justa? O que você pensa disso? E eu queria te perguntar: isso vai dar algum reflexo em relação. Bota lá o Roberto de Andrade! É esse cara que a torcida não quer! E aí, Souza? Eu... Boa tarde a todos, né? Eu, eu acredito muito assim, né? Quando tem um protesto democrático, eu sou a favor. Né? O torcedor tem que, que protestar na arquibancada. O torcedor quando é quando é combinado algo ele tem que ir. Agora, quando você combina algo com o torcedor e você usa de força, usa daquilo que não é permitido, aí você perde todo o direito, uhum. independente se teve chá de cadeira ou se ficou esperando. O torcedor tem que tem que entender que existe uma ordem lá dentro do clube que ela, que ela tem que ser. Agora, sim, eu particularmente gosto muito disso. Eu acho que o diretor tem que ser cobrado. Eu gosto muito disso. Eu, é que eu fala, gosto. Eu, eu gosto, eu muito, gosto disso. muito disso. Porque o, o, o diretor, né, quem dirige o clube, tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado, porque irmão. Ele, porque ele também. Porque que, por que, que na hora que ele contrata jogador, eles estão tudo com a camisa do Corinthians tirando foto? É, ele tem que ser responsabilizado. E quem contratou? E principalmente quando você tem um diretor. Quem que... contratou o Bidu, por exemplo? Se eu contrato o menino agora do no Novo Hamburgo, pra que contratou o Matheus Bidu? Seu e por que eu renovar o contrato? Renover o contrato do Fábio Santos. Certíssimo. Mais um ano. Primeiro, pra mim. Não sei pro Fernandinho, pro Belo e pro Souza. Eu acho que ele aguenta jogar mais um ano. Tá tudo certo. Mas o Matheus Bidu, por quê? Quem contratou? Foi dispensado pelo Cruzeiro. É, Cara, esse é o grande. Mas, mas, mas, mas, mas, e aí tem umas coisas que eu não consegui entender. Pô, do Cruzeiro. Aí o Ronaldo Fenômeno. Sabe, tem umas coisas que. Tem umas ligações que elas não conseguem. É igual na minha casa. Tem umas ligações lá na construção que eu não sei por que deixaram tudo isso. Porque eu não, a gente não consegue pegar o começo e o fim, né? Souza. E, e essa mudança ela tem que haver, principalmente, quando se tem muito, muito tempo um dirigente num clube aonde ele não fez um bom trabalho. Às vezes, quando o cara não faz o método... O que é que a gente vem aqui falar aqui do Luan? Ele fez um bom trabalho, Fernandinho? Vem fazendo um bom trabalho no Corinthians? Vem. Não vem. E o que é que a gente está falando? Ele tem que sair. Agora, por que um dirigente fica 15 anos num clube, 20 anos num clube... Se ele é um não fez um bom trabalho. Não é um dirigente, é um grupo. Então, e eles revezaram entre eles. Agora, o Duílio faz parte dessa história porque ele não demite. Então, o, então se, ele, se, ele é, se ele é conivente com o Roberto de Andrade, ele é responsável, é responsável. porque ele é o presidente. E isso que aconteceu é caso de polícia. É uma propriedade privada que foi invadida. Não interessa a relação da torcida com o clube, é caso de polícia. Não tem outra solução para isso. Não vai acontecer nada, como nunca aconteceu nas invasões. Aconteceu sim. Nunca... Já teve agressão. Não, não, nunca. Tem... Em cana, não ah, vai tá, ninguém. Tá, não vai tá, acontecer tá. Desculpa, nada como quem invadiu. Desculpa, desculpa. Não, e... Mas o presidente do Corinthians é conivente Mas, com essas histórias. Então, só que tem uma coisa: se o Belo... ele assina a nossa Mas se o, de contratar... deu, se o Belo deu informação que tinha uma reunião marcada. Já estava marcada. Mas e o horário? Às vezes não deu naquele horário. Aqui é tudo... tem que ser naquela? Você não espera no médico? Fernandinho, Às vezes você não está errado de cortar tudo aquilo Ué. ali. E quem fez aquilo ali tem que pagar. É, Agora, é a reunião estava marcada. Mas Ou não, Belo? A reunião marcada não era no meio do campo. Certo. Não era com os jogadores. Mas se atrasou um pouco algum problema. Não era espera, com os jogadores. Pô. Aquilo foi um crime. Certo. Aquilo foi uma invasão. Você botar o dedo na cara dos jogadores que estavam trabalhando, que estavam treinando. Aconteceu, tem doendo. imagem disso? Sim, tem, tem uma tem foto ali. Fotos, aí. Tem as fotos bota a foto lá, Cascão. Dá um close lá, na Eu quero lá, ver se o Corinthians dá um close aí, essa, isso, os caras. Essa cara. foto aí, dá, dá pra ver Quem até são o, Bruno, os jogadores? o Bruno Mendes ali, de colete laranja, à esquerda. É, isso, ali, ó. o Ceará tá ali, a comissão técnica. Cadê isso. os auxiliares? Os auxiliares nunca aparecem, né? Xiii. Os auxiliares correm tudo. Isso aí não estava marcado. Isso aí não... o pessoal do Corinthians não, não queria isso. Era uma reunião entre dirigente não, é com dirigente. Isso é uma invasão. Isso aí foi uma invasão. Se você falar só de cortar. É. Já é! Mas isso, o Corinthians tem que Olha é Essa a imagem, vamos lá. Quem que está lá de jogador? Vamos lá, qual o dirigente que está lá? Me fala um. Roberto de Andrade está lá. Se tiver, me desculpa. Porque eu não tô vendo. Me parece que é o Padinho que tá lá da Gaviões, que é o que tá no centro. Não, o Padinho não tava, era o Bill, o vice-presidente. Tá, o Bill. Então vamos lá. Chama o Bill! Bora, Bill! Bora, Bill! Yeah! Cadê a irmã do Bill? Cadê a tia do Bill? Né? Você quer estar tá na Europa? Fala, saber se tem brasileiro na Europa, onde você quiser. Dá um Bora, bem. Bill! Os ah, ó, a irmã do Bill. Então é o seguinte, tá o Bruno Mendes olhando. Com o braço cruzado. Entendi Cadê nada. o dirigente? Cadê o Roberto de Andrade? Cadê o Alessandro? Eles estão aí ou não? Vocês têm informação para me dar ou não? Se não tiver, não tem problema. Eu falo em cima da foto. Eu falo em cima dessa foto duas horas. Eu fico uma hora e meia falando da foto. Mas eu preciso saber. Só ver o Twitter, só ver as paradas. Então, do Willian não estava. Tá o Ceará lá e o Bruno e o Bruno Mendes, que ele tá olhando. Mas eu tem alguém no também. meio ali que não tem? dá para ver. Os caras fizeram uma roda, estão falando com alguém ali no meio. Então, que eu o Rafael, não sei quem é. O Rafael, mas a tava polícia ali só foto. vai agir, né, tu? Que, Rafael? O Rafael Ramos também estava numa foto que aparece o jogador. O lateral porta. direito. Tava ali, abre de novo o latido. Fala, a Fernandinho. A polícia só vai agir se o Corinthians tomar uma posição. Ah, mas não é só o Corinthians, Fernandinho. Não, o clube Desculpa. tem que falar assim, olha, invadiram ah. o CT. Oh, e que eu, eu, eu quero que vocês tomem uma atitude. Vamos ah. lá, essa foto aí. Michael, oh, Rafael, Rafael Ramos Juliano. e está conversando Juliano. com alguém. Juliano, que tá de azul ali, eu acho que não sei é, o que mesmo, é. É, isso mesmo, Rafael Ramos. E aí tem a comissão técnica toda atrás, toda de mão para trás, olha lá. Todo mundo atrás. Aí, ó. Um olhando para o céu, eu conheço ele lá que tá olhando para o céu. Ele falou mais uma vez. Me ajuda, me ajuda o é que eu estou fazendo aí, aqui. Então, eu não sei, o Fernando Lázaro tá ali ou não? Então é o seguinte. Quando acontece isso, e já aconteceu no Flamengo, já aconteceu desde quando? Eu tenho o um programa aqui há 11 anos, faz 11 anos que isso acontece. Agora, quem tá certo e quem tá errado? Souza. Quem tá errado o quê? Se, se tem uma reunião marcada e você. tem que esperar, é reunião. O Clube já marcou já. Agora, quando você. Que amor é esse? A gente, já, a gente já, já passou por isso, já. Mas por que, que o vice. Vezes... Por que, que o ex-presidente não estava lá para conversar estar. com os caras, né? O protesto era contra pa, ele. Pra dar entrevista em podcast, vocês estão vendo o quê? Fala aí. O que, que, que, que vocês tá estão Josiane Ribeiro. Quem? Pode Josiane falar? Ribeiro, que é assessor não, de comunicação é o que eu tô perguntando pro Belo: tinha é. reunião marcada? Precisa ver isso também. É. Um lado tá dizendo que tem. A informação é informação que o Cássio, Corinthians não tinha li... nada. Ô, marcado. Herói, liga pro Duílio aí. A gente precisa saber disso. Liga pro Duílio e pergunta: pergunta pra Jô. O, Pergunta se tinha. O se não tinha, fala aqui que não tinha, o, pô. O Corinthians acaba de dizer que não tinha nenhuma reunião. Aí, é isso. Então quem deu a informação para você, errou? A Gaviões, o pessoal da Gaviões vai soltar uma nota daqui a pouco dizendo que tinha. Liga para o Padinha, então. É, Liga para o presidente da Gaviões. Bota ele ao vivo aqui, então. Se tinha, Bota ele ao vivo contou, aqui e eu né? converso com ele. Se tinha ou se não tinha, mas mesmo assim... O que você pensa dessa eu não parada gosto. toda? Eu não go... De invasão, eu não gosto, entendeu? Mas eu a compreensão tipo de dirigência? Eu, eu, acho, eu acho que isso é válido. É, isso que é muito válido, porque assim, não adianta cobrar só atleta, jogador, entendeu? Estou dir... protegendo aqui jogador, mas assim, você tem que cobrar quem dirige o clube. E quem fez um trabalho bom no clube não pode continuar. A gente cobra aqui mudança quando o atleta chega no clube e ele não dá uma resposta. Porque... Você não está concordando? Fala. Não, é que eu acho, eu acho... Desculpa, Souza, mas o clube é presidencialista. Tem um, é presidente, tem um responsável. Então ele, é quando isso que eu tô não dizendo, manda um o dirigente embora, ele é responsável. É não é adianta tá só apontar o dedo para um. Tem não, que apontar para quem manda. Mas eu... Não fez não cobrou, continua com o cara, então a torcida, não adianta pegar no pé de um só, vai quando... cobrar do presidente, cara, que não... Nesse sentido, ele oh. deixa o diretor dele vendido, porque não, não vem mas a Não, mas é não, tá já... não, não, não, não é vendido, não não, não. não, não apoia o Não, não está, não. Ele fica em cima do muro, ó. fica jogando para a torcida e jogando pro, a favor do quando, dirigente também. Quando eu tô falando? Ele tem que tomar ó, a posição. Ó. Eu só vou discordar de você só de uma coisa. Se tem um presidente que sempre falou, foi o do Willian. O nunca deixou de falar. Não, e quando ele tô... nunca deixou de se conversar. Mas ele conversar. tem que mas isso, caso. Mas isso que você está falando, você tem razão. Espera aí. Se ele está com o Roberto de Andrade, tira ele está abraçado com o Roberto de Andrade. Isso. E aí ele tem que se responsabilizar por isso. Mas eu tô... Certo? Você tem toda a razão. Olha, quando... Isso você está certo. Olha, quando eu estou falando que, que, que tem que cobrar diretor, eu não estou falando de um mas específico. Mas tem que cobrar mesmo. Mas eu não estou falando de um específico, eu estou falando de todos. E isso... Não adianta você ter um trabalho num clube que o cara está lá há 20 anos. Anos e o cara deixou um rombo no clube não, peraí. e o torcedor se, vim cobrar se jogador. Se era presidente, se era diretor, Robert de Andrade, era diretor, depois virou presidente, depois voltou e vira diretor. Mas mesmo, não é possível que não dá pra contratar o Rodrigo Caetano. Não é possível que não dá pra contratar Mas o Rondinieri do Agua Santa. Não é possível. Pode falar, vocês não, dois aí. É, é, é que vocês estão me atrapalhando. Desculpe. Tudo é bem. O, Se vocês quando, querem falar, falam o que tem que falar, irmão. Quando o Roberto, não fica, não me quando o Roberto de Andrade era presidente, o Duílio era o diretor então, de palco é dele, que, olha mas, essa continuidade. Mas o que, poder, que eu estou falando? Mas o que, tá que, que eu estou falando? É o contrato executivo vai, paga 500 pau para ele por mês. Certíssimo. E que ele seja cobrado por isso das contratações e tudo. Mas qual foi o. Que, Alessandro! É toda hora o Alessandro. O Alessandro com o Roberto, o Roberto com o Alessandro. Aí o ex, aí o Mário Gobi, aí o Duílio. Mudou tudo lá. Só não mudou isso. Porque hoje, quem toma conta lá é o herói. Você conhecia o Wesley, o financeiro? Conheço, Esse Wesley cara não. é um monstro. Esse cara ajeitou o Corinthians. Sim. Olha, é mentira, Belo. Você quer ser o lá. É verdade. Aí você bota o Adriano, que é irmão do Duílio. Ajeitou o Corinthians. O herói ajeitou o Corinthians. Então o que, que acontece? Pera um pouquinho. Aí eu fico com o Roberto de Andrade, eu fico com o Alessandro. E aí você tá certo. E você foi muito bem. Tomou uma posição. Pô, você tomou uma posição. Ó, oh, eles são o meu diretor, eu e com acabou. eles. E acabou, tá tudo certo. O que não pode é fazer com que os jogadores se sintam ameaçados. É, porque é muito fácil. E que isso né? sempre aconteceu comigo. Eu sempre fui ameaçado. E continuo sendo muitas vezes. Mas eu não tenho medo de ameaça. Eu tenho medo de processo. É. Sim. esse esse esse é o grande quando eu falo aqui que a que o que o que a torcida tem que cobrar tem que cobrar os diretores quando você joga pelos dois Entendeu? lados você deixa os jogadores vulneráveis isso é isso que eu tô falando porque você não toma uma posição a, a favor ou contra isso. um dos dois lados isso você tem você tem que você tem que deixar o torcedor cobrar também a diretoria tem mesmo você tem que cobrar você não pode ser conivente de um. Vou diretor, dar um exemplo, velho. Souza. Você acha que é só o Rogério Ceni que tem que ser cobrado? Claro que não. Vamos lá, eu vou dar um exemplo. Eu gosto do Murici demais, velho. Eu acho o Murici um dos caras mais incríveis que eu conheci na vida. Quem que tinha que cobrar o Marcos Antônio? O Murici. Quem que tinha que. Marcos Paulo, desculpa. O Marcos Paulo. Murici. Quem que tinha que ter. Deixar o Rogério Ceni sem ter esse problema? O Murici. O presidente Casares. O Belmonte, não o Rogério... Neto, tem... oi? Desculpa te interromper. Pode interromper. Eu não tenho medo de voltar nas informações, porque a gente vai checando... Não, lógico, Belo. São Pô, várias isso? pontos. Então, é, eu vou, vou realocar aqui. Não havia nenhuma reunião agendada. O Duílio está viajando. Verdade, o, o Ortega falou que não tinha. O Duílio é, está viajando, não estava lá. O Roberto de Andrade e o Alessandro estavam lá. Mas o Roberto de Andrade estava na parte interna, ele não saiu, não encontrou os torcedores. O Alessandro estava nessa rodinha. Ah, então era então, o Alessandro. O dirigente então, parabéns, Alessandro. que estava lá era o Alessandro. Só ele. Só ele. Só ele o Alessandro tava... conversando com a Gaviões. Então, Alessandro, é isso que o dirigente tem que fazer. E voltando para o Rogério Ceni e a gente volta para o Corinthians, dá uma olhada, mas é justo o Rogério Ceni tomar todo o cacete que ele está tomando, porque os caras têm uma inveja do Rogério Ceni. A imprensa corintiana, a imprensa são Paulo, a palmeirense, os são paulinos que não gostam dele. O Rogério Ceni tem 20 anos de São Paulo, nunca chegou num treino atrasado. Aí ele dá uma dura num jogadorzinho medíocre, e aí, olha, não pode falar assim com ele. Então, Murici, por que você não foi você? Por que não foi o Belmonte? Por que não foi o Casares? E deixar o seu Rogério Senna já tranquilo para pensar no time? Que é a mesma coisa em relação a isso. O Alessandro está conversando lá e eu acho que a comissão técnica toda está lá. Se mostrar a foto de novo, tá todo mundo lá. Porque tá os auxiliares, tá todo mundo. Souza, termina que eu desculpe que então, eu quebro. Não, eu interrompi. acho que tem que cobrar porque, assim, um dirigente que faz um mau trabalho, ele é como um atleta que fez um mau trabalho. Da mesma forma que a gente cobra aqui que tem que trocar jogadores, que não, não, não entregaram aquilo que o torcedor pedia, o torcedor também tem que cobrar a direção. Agora, fica girando, eu concordo com o Fernandinho, fica girando as mesmas cara durante 20, 30 anos Pode ser só em cima do Corinthians também. Não, é todos os clubes. Não queria falar só do Corinthians, oh. porque aí eu vou ficar bravo. Porque é todo mundo. É, todo é o jogador que paga pau para a torcida. É repórter que paga pau. É comentarista que paga pau. Não. Vou falar a verdade. É televisão que paga pau. É um monte de gente paga pau para a torcida. Porque quando precisa dos caras, liga para os caras. Quando precisa de apoio, liga para a torcida. Não é mentira minha. Abre o portão. Abre o portão. Como já aconteceu no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, em todos os clubes. Desde quando Charles Mil trouxe futebol para cá. Agora, o que não pode, o que não pode é invadir o, o, o CT. Não pode, está errado. E o que fizeram aí? Tá errado, Padinho, se é, se é presidente da Gaviões. E o Bill também. Não, espera, conversa, vê, resenha. Re, re, e o que fizeram? E aí, a mãe do quem que fizeram contra o Guerreiro, que era ser um dos ser um dos cinco maiores ídolos do Corinthians. Pô, os caras pegaram o Guerreiro, o cara fez os dois gols da final do Campeonato Mundial. Um dos gols, dos gols mais importantes da história. Pegaram o cara para o pescoço. Porque ele queria 13 milhões. E o ex-presidente não quis dar. Lembram disso ou não? Lembram disso ou não? Aí, deu quantos milhões para o Luan? 70 milhões. 70 milhões. Quem que fez o negócio? Foi o Duílio? Não. Quem que fez com o Jonathan? Foi o Duílio? Não. Quem que mandou 100 jogadores embora? Belo, 100 jogadores o Duílio mandou embora. Sim. Juntamente com o Herói, com o Adriano, com o Wesley, com todo mundo. Ah, mas pera um pouquinho, alguma coisa está errada aí nessa parada. Ou oh, não, Belo? Sim, sim, é, é, eu concordo com o Souza, que a torcida tem que estar em cima, que a torcida tem que é pressionar os dirigentes. Agora, o que não pode acontecer... Estádio, né? é estádio, é, Sim, o que não pode... Não, até na frente do CT, cantar, pode. estender faixa, pode, não tem problema. Eles deixam ir quando Gozado, é para falar, né? é pra depois falar de, jogador. De, depois de dois dias de uma entrevista do ex-presidente, hum. acontece isso. Mas o que não pode... Vocês já pode... perceberam as coisas, como acontecem, de um jeito que não dá para se acusar. Porque não dá para eu falar isso. Se eu tiver certeza, certo, Fernandinho? Eu poderia. Mas, pô, é sempre assim. Critica... O Romero, que é perna de pau, critica Chicão. o Duílio, chama o Chicão de covarde, o cara que é campeão da Libertadores e campeão do mundo, e que se não fosse ele, perdi o título naquela bola, que pra mim ele foi o melhor jogador de campo, critica tudo. Ah, pra, olha só, pra castigar os jogadores, eu mandaria eles pro Piauí. Mas quem disse que o Piauí é, é ruim? Quem disse que Manaus é ruim? Ruim aqui! Ai, quem, e outra coisa, que, ele, que o ex falou, você pode roubar um relógio, mas eu não posso tirar uma unha de ninguém, eu não posso roubar absolutamente nada. Aí depois de dois dias, uma baita que ninguém sabia. E a reunião não existia. E a reunião não existia. Olha que loucura. Olha o que, que a gente tem que falar. Mas uma o mentira político minha. tem que para cima. Corinthians tem que ir pra cima juridicamente, Mas o Corinthians senão, tem que ir o Flamengo, tem que ir o Fluminense, todo que... mundo. Mas vai. O que, que aconteceu no, no Rio de Janeiro? O Ministério Público mandou Mas prender vai. os dirigentes de torcidas organizados, proibiu a entrada nas finais. Então vamos o lá. O Ministério Público agiu. Então vamos lá. O que aconteceu quando teve o problema do Palmeiras contra o Corinthians naquela briga? Nada. Não, senhor. Veio uma carta do PCC falando que o que é mais briga. Ninguém mais pode brigar. É mentira minha? É mentira minha? As e não teve mais torcidas, briga depois? quatro torcidas publicaram a mesma carta. A mesma carta? Ué, é mentira minha? Os caras são muito mais organizados, irmão. Agora, Neto, o que não craque pode ter... Neto. É, Crack é, craque Neto! Crack Neto. Isso. Grande Crack Neto. Histórico, ídolo. Eu né? Já fui, agora eu sou chuva grossa. Não, é ídolo. Continua ídolo para sempre. Eu concordo com o Souza que tem que pressionar a dirigente. O que não pode é fazer o que eles fizeram de entrar no campo enquanto os jogadores estão trabalhando. Porque os jogadores de futebol eles estão trabalhando, os que estão no campo, o Bruno Mendes, o esses que vocês viram aí o Rafael Ramos, eles estão trabalhando, eles estão treinando, que não pode a torcida. Entrar mas isso que acontece, entrou. mas isso acontece sempre. E mas isso vai não pode. E vai continuar existindo. O que a gente tem que entender, pera um pouquinho, mas sempre o treinador, né? É sempre o jogador. É o Renato Augusto que tá errado? É o Fagner que tá errado? Ah lá, essa cobrança aí tem que estar errada, viu, Cascal? Porque eu fui responsável por isso também e pedi desculpa pro Fagner, porque isso é ferido do Vitor Pereira. Meu irmão, é o seguinte: será que os dirigentes não têm que tomar vergonha na cara? Será que a gente não tem que ter esse entendimento? São... E o Santos? Ô Neto, tem uma coisa que é difícil o torcedor aceitar. Mas é que os outros evoluíram. E os grandes evoluíram. Só o Palmeiras. E os grandes evoluíram. Desculpa, mas só o Palmeiras, tão... velho. Não, mas aí você vê, Agua Dos Santa... Dos quatro grandes... Não, mas Isso. tudo... Água Santa é uma administração profissional. São Bernardo o... é profissional. O... O... O... E os times grandes estão indo para trás, desculpa, cara. Desculpa, Fernandinho, mas aí é diferente a visão da grandeza do clube. Os caras... Tá não... tudo... Parabéns pro Ituano, para Água Santa, mas... É, Sim, a instituição Corinthians, Palmeiras, Santos, é, São Paulo Não joga, joga mais a... só com a camisa Desculpa, Fernandinho, mas é o seguinte O dinheiro que esses caras arrecadam não é para passar essa vergonha O dinheiro que eles gastam é a mesma coisa você aí Que vai é, investir em criptomoeda Não faça isso Cheira o dinheiro Bota debaixo da, da geladeira oh, Faz chão. igual eu faço quando eu ganho dinheiro Você bota no banco eu acho que o meu é Bradesco, se eu não estiver errado. Agora, um clube de futebol que ganha um bilhão, ele não pode gastar um bilhão em um. Um bilhão em um. Mas gasta. Mas gasta. Gasta até mais. E gasta até mais. Quem é que contrata os jogadores? É o jogador que contrata? Quem não. que contrata como comissão técnica é jogador? É dirigente. Então, por que, que o senhor Roberto Andrade continua ainda no Corinthians mandando e dando as cartas? Se o Duílio é o cara que revolucionou tudo aquilo que estava errado, só que eles não vão falar. Mas, mas, mas ele, mas ele Deixa eu só terminar. O que, que é, Fernandinho? Pode falar. O Duílio assina. Ele concorda com tudo isso. Mas, eu, então, o que você está falando é do, da, da torcida. Você sabe realmente o que acontece no Corinthians, administrativamente falando? Não, e Eu sei. É tudo não é fechado, não. Desculpa, mas não é. Cê, cê, cê, é uma coisa que você não. Então você tem que saber. É uma composição para você poder não é, governar. Não é tudo. Ver... Então, isso. Então vamos lá. O Mário Gobi não fala do, do Roberto Andrade. Roberto Andrade não fala do ex. O ex não fala do fulano. O Duílio não fala do que o ex fez. Sim. Isso é um erro gravíssimo. Agora, o que o Duílio fez, em relação administrativamente falando, nenhum presidente fez. Nem o ex, nem Roberto Andrade, nem ninguém. Só que ele tá, vai pagar um preço de não ganhar título. Porque ele está fazendo tudo certinho. E o associado sabe disso, o conselheiro sabe disso. Vamos lá, há quantos anos, há, há quanto tempo, nós aqui dos donos da bola, você na Transamérica, você no Esporte Total e você como comentarista, a gente não fala de salário atrasado. Do Corinthians. Muito tempo. Há muito tempo. Que era pra ser uma coisa muito normal, né? Que era pra ser uma coisa normal pela folha que tem. Mas é obrigação. Tá, ah, Fernandinho. É, isso é uma coisa bem simples de fazer. Isso é mérito do Wesley. Então, exatamente. Isso que eu tô falando. Além de ser obrigação, Fernandinho, só que tem uma outra, porém. Quando o outro cara deixa uma dívida monstruosa, como é que você administra? E se você está administrando bem, você tem que falar. Ah, como não, é que um se, cara desse vai voltar para o clube Não é tirar ainda? o mérito do que estão fazendo. Lógico que estão fazendo um bom trabalho. Mas ainda fica esse tipo de brecha que respinga como o que aconteceu hoje porque às vezes precisa tomar uma determinada postura. O Beto, o, o, aqui o, o Belo falou, ah, é uma composição política, é uma composição política, mas todo o trabalho bem feito, que o Duílio tem feito administrativamente, como você está falando, ele acaba às vezes se Não, perdendo. não é como eu estou falando, chega. não. Isso não, aí é cê, fato. É fato. E é fato. como você, às vezes, por um episódio como esse, acaba jogando tudo no ralo. Não sei se joga, mas...